O negócio vem, né? Olha, eu te fiz uma pergunta aí. Você, né, como jogador, você é mais saudável... Eu sei que você tem seu canal, né, que você traz os jogos, mas você, no, no dia a dia, na hora do lazer, você gosta mais dos jogos novos ou... De jogar os antigos e. Ah, não, cara, é só jogos antigos pra mim, mano. Sério mesmo? Vou falar pra, pra falar pra você, ó. O jogo o jogo mais novo, mais moderno que eu, que eu curto mesmo, é Resident Evil 4. E esse é. aí é de 2004. e. é da hora, né? Resident Evil 4 é muito é difícil pra caralho. É o mais moderno, que, é o mais moderno que eu, que eu jogo, tá ligado? Mas é legal esse Resident Evil 4. 4. O jogo de hoje, pra mim, não, não, não me chama a atenção. O negócio de Fortnite, Free Fire, não. Me chama Eu também a Também não gosto, não, viu? Pode falar a verdade. Nossa, mim, não... É outra pegada, outra pegada. Mas qual console, Leandro, que é esse? jogo? o no Play 2. Esse jogo? Ah, é do Play 2? O... Esse? É, na verdade, ele, foi... ele lançou esse pro Nintendo GameCube, né? É, é verdade. Ele foi... né? lançou exclusivo pro Nintendo GameCube na época, mas aí foi importado, Play... saiu pro Play 2, Xbox também. Deve ter remake pra todos os, os novos. Acho que você consegue até comprar lá na PSN alguma coisa de remake sim, sim, e jogar sim. no 4. Sim, sim. Mas é Exatamente. bom mesmo, então, pra mim, o mais moderno é Resident Evil 4 lá, mano. É o mais Resident Evil 4 eu joguei bastante também, é bem legal. E o que ah, você... Eu... E desses antigos, aquele que você sempre tem que voltar e jogar, qual que você curte aí? Putz, que eu tenho que voltar e jogar, mano? É, que você sempre tá ali, que nem... O, o Final Fantasy VII, por muitos anos, cara, eu terminava, voltava lá e jogava. Terminava, voltava... Eu fazia aí, eu... Cara, eu, eu sou fissurado por esse jogo, eu gosto muito, né? Você não tem nenhum assim que você fala, puxa, cara, vou voltar a jogar agora esse cara de novo. Passa um tempo, você volta lá e joga de novo. Não tem um pra jogar. Assim, pra... Ah, tem, tem, tem, tem, eu gosto muito do, do Top Gear, do Super Nintendo. Top Gear é bom demais, cara. Nossa. Porque, cara, tem, tem Gear, é... a gente falou oh, muito Deus. de videogame aqui, mas não, não chegou a falar das trilhas sonoras dos do jogos, Ah, né? legal, <risos> cara, <risos> boa! Marca demais, é eu, eu, eu ligo eu o eu Top Gear aqui, né? Naquela música da introdução dele meu, bate um... A hora <risos> mesmo, pode crer, mano. muito é. demais, muita de ouvir as trilhas sonoras, muita trilha sonora de jogo, né, meu? Essa, Top, Top é a... legal, mano. É que todo mundo fala, né, de todo sobre trilha sonora, não tem como não lembrar de não top gear. Não tem como não lembrar. Isso é verdade, cara. É verdade, pode crer. Top Gear pode É muito bom, mano. Nossa, era da hora mesmo. Chega arrepiado, você vem em lembrança de, quando, de onde você ouviu aquilo. Eu comecei a ouvir isso aí nas locadoras, cara. Quando toca isso daí, eu lembro da locadora que eu frequentava, mano. <risos> locadora também. É bom isso, né, cara? É bom, não sei. Pode falar que é saudosismo, o que for, mas é, é gostoso, cara. Eu vou fazer o quê? É gostoso, da nossa infância. nossa infância, né, cara? Fala é. aí, o Adriano, você nunca pagou uma hora para jogar na locadora? Nossa, cara! <risos> Ué, várias horas <risos> eu enchi o saco da minha mãe pra pegar dinheiro lá pra, ir ia lá pra ficar olhando, né? Meu? Nossa, eu ia várias ah. vezes aí. Tinha um amigo nosso eu que mais ele abriu... jogava lá, de acordo com o Adriano Ó, e com o André, que eles não tem dinheiro e só ficava olhando. Não, cara, eu antes de comprar o videogame eu ficava só lá serrando. Um amigo nosso abriu uma locadora lá, o Júnior lá, cara, é e ele. E ele botou lá uns PlayStation lá, né, cara? E ele alugava lá, né, por hora lá. Era por cada meia hora. E aí você botava lá e jogava. Nossa, cara, aquilo é aquele cara fez dinheiro ali naquela locadora, cara. Mas o negócio... É, é loucura, caiu. né, cara? Alugar videogame. Bem, é, é olha o que a gente né? já viveu. Olha que a gente já viveu, né? Olha, é, cara, chegava cara lá, alugar... É que eu cheguei nessa época que era os Nintendo 64 e os PlayStation, não Mas era o mesmo esquema. Chegava lá, joguei muito Zelda, assim. Ah, pega aí, pega uma hora aí, botava lá Legal, Zelda cara. no PA4, ficar jogando uma hora de Zelda. Puta, acabou a minha uma hora, mas eu tava indo mover aqui. Zelda, cara, que jogo maravilhoso. E a gente já Zelda a gente fez Zelda no PA4. Zelda, cara, a gente não falou de Zelda, cara, bom, nossa, que Zelda maravilha. todos foram bons, todos que eu vi, todos que eu joguei, sempre foram legais, desde o... Desculpa, eu não cheguei a jogar a o do Nintendinho, aquele que é o do Nintendinho, eu joguei pouquíssimo. Mas aquele que era o do Super NES eu joguei bastante, mano. Puta, como era legal. O é, Super cara. NES é bom demais. Cavalos. De jogo difícil aí, não sei se o Léo conhece. Abodox. Não conheço. Cara, jogo desgraçado, mano. Eu joguei esse jogo. Minha mãe, a gente. Eu, eu não tinha esse cartucho. Minha mãe que que a, minha mãe gostava tanto desse jogo. Esse era, jogo assim, de era do. Era De 8 bits, era do Nintendinho. Nintendinho. É, cara, e minha mãe ficou alugando esse jogo aí, acho que umas 3, 4 semanas pra mim, cara, eu, eu tipo, ficou meu jogo tipo, ele. Pra ele, ele né? ia dormir, a mãe dele é lá de madrugada jogar e falava que era pra ele, certeza. Cara, quando eu terminei esse jogo, a minha mãe fez mais festa do que eu, cara, você não tem noção, cara. <risos> a mãe deve ser da hora, mano, jogando. Cara, cara a joga minha que... mãe, é. ela gosta de sentar e ver jogando. Esses dias ela vem em casa hora, e falei, gente. mãe, senta aí, você vai ver o, o, o controle do Playstation 5, é um da fire, né, cara, é um... É, só aquilo ali é, o, é um show. Aí eu botei um jogo lá pra ela lá e botei o, o vídeo. Ela, Nossa, que controle legal, não sei o que é lá. É, cara, minha mãe curte pra cá e eu falei, ó, se você for tirar uma partida lá de quem com a minha mãe, tu perde, cara. Ah, Aí é, é, você lembra daquele meu primo o Carlinhos, morava em São Paulo? Ah, o Playboy lá, né? Playboy. Só porque não, mora em não. São Paulo, ele é Playboy. Ah. Não, cara, esse não, moleque Mar... é uma lenda, cara. Eu nunca vi é. ele. Eu nunca vi, Legal, ele. é o Carlinho. É igual o diploma de é de é de do, do, do Ita do André, você nunca viu. É, é uma lenda. É igual. Eu o lembro pai, que a, a, na época a gente ainda não tinha um videogame, a gente ia pra lá e ele tinha um Super Nintendo e ele tinha um f zero Eu Lembro desse jogo. F0, puta, jogaça mesmo. O não rapaz, qual é? que é do canal? Do cara, cara, achei o nome a dele, Léo. Ele ficava fissurado nesse. Ele jogo. é amigo seu, um rapaz que, que ele postou esses dias o F0. Que ele também posta jogo, eu esqueci o nome dele. Super agora gente eu não boa. Sei, tem um monte de gente lá que posta, cara. Tem vez, um... Deixa eu ver, deixa eu ver se mundo... eu acho. Foi o um Mundo 8 bits Eu acho que é, cara. Puta, o cara é uma gente boa. Tem Um monte de gente que gosta lá, eu cheguei a ver o F0. Zero. Cara, o F0 é muito bom, né, cara? Nossa, cara. Você lembrou agora, a verdade, jogaço, mano. F0. Jogava eu, a Maria e F0. Eu tenho ele aqui pro GameCube, a versão do F0 do GameCube é ah, que da hora, mano. É sensacional. É sensacional. Ah, ô, ô, Leandro, compartilha Mario com Kart, a gente aí Mario Kart? Que, que consoles que você tem aí na sua casa, cara? Hoje. Hoje comigo eu tenho só o Play 2 e Nintendo GameCube. Legal. Mas aí você, quando você quer jogar esse jogo nostalgia. Aí ah, tem que ser no computador, no emulador aqui, né? Ó, oh, peraí que. Não, ele não joga emulador, viu, Nintendo? Fica tranquilo. Ninguém aqui faz isso. Tem <risos> gente que faz isso, Eu tô zoando. Não, legal. Tem desculpa desculpa aí, eu te cortei. Você, você ia falar do? É o Henrique. Henrique Reis, 1981. Henrique Reis. Ele tem um canal aqui, é o Mr. Paparazzi aqui. Meu Ele posta velho. aqui... Então, ó, o F0 tá aqui. Ele postou aqui, cara. Há três dias. E eu vi, cara. Eu falei, nossa, cara, esse jogo aqui é maravilhoso, cara. Bom demais, Zero cara. Legal. Nossa senhora. E o Marcelo ficava olhando o Carlinhos jogando e ficava babando lá. Porque ele ficava uma hora jogando, né? Porque o desgraçado não morria, não, não passava a fase. E a gente não jogava, ficava cinco minutos e já passava o controle pra ele de novo. Nossa, <risos> que grato. Esse cara é uma lenda, viu? Ele existe ainda, né? Claro, pô. Existe. Não, a pergunta é, ele, ele é da idade do Ah, ele é da tua idade, né? Tua idade do Marcelo. Pergunta. A gente falou de jogos caros que era na comprar cartucho na época, né, O que, que vocês acharam aí do cartucho do Super Mario 64 vendido a 1 milhão e 560 ah, Você viu isso, cara? Tem, tem, lá, tem eu louco que tem louco, tem louco retarda pra tudo, né? Tem louco pra é, tudo. Sério, eu falo, porra. Será que o cara é, é, abriu o cartucho para ver porque se abriu já não vale mais o dinheiro é, igual, eu Cerado, que... né era embalado né falei para Adriano eu gostava de colecionar Pokémon até comprei umas cartinhas recentemente é, que dá aquela nostalgia eu tenho uma cartinha aqui que mano vale mais de mil reais né? que, que a minha é brasileira tal não é americana tem umas viadagem dessa mas a americana da carta que eu tenho a mesma carta chegou a ser vendida no eBay por 350 mil dólares Caraca. Teve um cara que pagou, é um cara até que eu fui ver que ele anda com a carta no pescoço, assim que é, fica naquela embalagem, né? Ele joga com a carta pra dar boa sorte. O cara pagou mais de um milhão de reais, por assim dizer aí, numa carta Meu de Deus. Pokémon. E aí tem uma comprar tudo, né, galera? cara Joguei eu não de... consigo entender na boa, assim. Eu curto. É, um mas. O é... é, mas... cara quer. Assim, é demanda. Ah. O André manja muito disso, é demanda e oferta. Se tem quem compra, tem quem vende. Se tem um cara idiota a ponto de pagar um milhão de reais numa fita do Mario 64 embalada, tem gente que vende tem gente que compra. Cara, pior que isso é cara que compra esses, esses arquivos é, N, N, NFT, né? Também comprar. É, sempre tem aí um milhão de dólares, um milhão e meio é, de tem dólares. Uma galera, pelo tem uma galera pelo GIF, pelo meme. Tem uma, é uma galera louca? Gente, tem uma galera louca que compra um negócio chamado criptomoeda que não existe. Entendeu? Não existe de verdade. E compra. Então tá bom, né? Isso aí também tem. Isso aí tá tombando, hein, cara. Isso aí tá tombando. Hum.